Meu nome é Beate. Eu sou assistente do Instituto Friedrich Naumann. O Instituto Friedrich Naumann é uma entidade sem fins lucrativos da Alemanha que está aqui para fortalecer e para fomentar as ideias liberais. Então, nós apoiamos todos os liberais, entidades liberais que são interessados em saber mais sobre o liberalismo e para querem fortalecer o liberalismo aqui no Brasil. O Instituto Friedrich Friedrich Naumann é uma identidade que também procura sementes jovens que são interessados em questionar a política, o dia-a-dia -dia aqui no Brasil. Então, quem se interessa pelas ideias liberais e questiona, então nós oferecemos publicações, oferecemos também apoiar é, seminários o debates o um intercâmbio, entre outras pessoas que pensam do mesmo jeito, então esses aqui com publicações e todas as informações que a gente poderia dar, especialistas que também que fazem consultoria, que fazem apoio, então para fomentar esses núcleos, como o IBL aqui no Brasil, que também plantam sementes deles, as ideias deles, que fazem conexões com outras pessoas, com outros jovens que pensam do mesmo jeito e para crescer, para fazer uma rede grande das ideias liberais e para realmente mudar as ideias aqui no Brasil, para fortalecer as ideias liberais que, na verdade, é a base do liberalismo para a prosperidade, para viver bem, para viver em liberdade. Então, a liberdade individual é o semente, é a fonte de toda a liberdade de uma sociedade. E liberdade sempre vai junto com responsabilidade e com respeito. Então, onde termina a minha liberdade e é sempre onde eu posso interferir à a liberdade do outro. Mas uma sociedade livre tem a melhor, como nós pensamos, a melhor possibilidade de crescer cross Então, por isso, lutamos no mundo interno. Nós temos escritórios em escritório de 60 países deste mundo para lutar pela liberdade. E, Desejamos para o EPL muito sucesso, nós ficamos muito orgulhosos com esse sucesso. Então, esses, esses é, eventos que eles fazem, os congressos, então vão atrair mais jovens e vão espalhar mais as ideias liberais, que com certeza são sempre recebidas de braços abertos com todos os, as, as, os participantes que assistem esses seminários.